Olá, eu sou a Vi do blog Santa e hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma unha de réveillon. Pra fazer a nail art a gente precisa de um esmalte prata, um esmalte colorido, eu escolhi esse rosa porque faz muito tempo que eu não uso, a base das unhas, fita, dessa vez eu vou usar fita, no outro vídeo eu fiz com... Papel contact, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês. Glitter. E um esmalte com a mesma cor do glitter que a gente vai usar. Eu começo, como sempre, aplicando a base em todas as unhas... Agora eu vou deixar ela secar e quando ela estiver seca, a gente continua. Vou começar aplicando o esmalte só nas unhas específicas. Então eu vou aplicar no minguinho, no dedo do meio e no dedão. Eu vou aplicar duas camadas, que eu quero que a cor fique bem uniforme em toda a unha. E nas outras duas unhas que faltaram, eu vou aplicar o prato. E agora, pra continuar, a gente tem que esperar ele secar. Então, depois, se estiver tudo sequinho, eu volto a mostrar o resto pra vocês. Então, o esmalte rosa já tá seco e eu vou começar a mexer nele. Na primeira unha, eu vou fazer uma espécie de francesinha, meio mais triangular. Vocês vão entender quando eu fizer. eu vou pegar... Só que eu faço na mão grande, tá? Se vocês quiserem pegar um pedacinho de fita e colar na unha... Que nem eu mostrei no vídeo de Natal. Fica mais fácil. Só que eu já tô tão acostumada. Eu já faço isso todas as vezes na vida. Porque eu acho que é super prático. Dar um ar super bonitinho na unha. Que eu vou fazer na mãozona mesmo. Agora na unha do meio eu vou botar esses glitterzinhos. E eu fiz um vídeo ensinando como concentrar esses glitters, porque normalmente eles vêm cheio daquela aguinha que não tem nada, que é só cola, na verdade. E aí tu passa na unha e fica aquela coisa meio ralinha. Eu já ensinei num vídeo como consertar isso. E eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra vocês. Eu tô dizendo que eu vou deixar um monte de coisa no card, né? Depois eu não vou lembrar de botar metade. Esse esmalte vai ficar bem grosso. Porque pra sair essas bolinhas tem que ir depositando. Então... Vai demorar mais pra secar, mas para mim vai ficar bem bonitinho, bem brilhoso. Bem como eu gosto. E o dedão, pra não ficar sozinho, eu vou fazer, parecido com o minguinho, mas eu vou fazer só pra um lado. Não vou fazer um triângulo. Por enquanto tá assim, mas espero o Prata secar mais um pouquinho, porque ele ainda tá meio úmido. Aí eu mostro o que eu vou fazer no Prata pra vocês. Essa unha é com o glitter, então cuidado porque faz sujeira, vai sujar o quarto inteiro, vai ficar glitter até na tua cara. Então, vamos com calma. Pra fazer o glitter, normalmente eu uso a minha base mesmo, porque eu já sei quanto tempo ela leva pra secar. Pra mim é mais fácil. Eu vou aplicar um pouco aqui. E aí eu pego no dedo aqui e sujo bem meu dedo de glitter e vou pressionar nessa base molhada. Conforme tu sentir que não tem mais nenhum pedacinho pegajoso na unha, é porque tu já cobriu toda a unha, toda a base. No olho não dá pra ver porque como é glitter, dá sempre o efeito de que não tá coberto. Normalmente quando eu passo glitter, eu pego na ponta da unha aqui e bato pro glitter ficar só dentro da unha. Se ele ficar aqui na ponta e ficar com a pontinha pra fora, qualquer lugar onde eu bater ele vai soltar. Então eu já ajeito ele enquanto tá molhado mesmo, pra ele não soltar da unha. E aí é só esperar secar, pra gente continuar. Então, vou fazer essa aqui, e vocês podem ver que eu bati, mas não tem problema, eu vou tapar com a outra cor. Eu vou usar fita adesiva cortada, mas se tu tiver essas fitinhas aqui que são mais fininhas... Pode ser também. Eu acho que pra elas vai ficar muito fino, esse, pra fazer esse desenho vai ficar muito fino. Então tu vai ter que usar duas. Mas eu vou fazer com essa que é uma fita durex normal, dessas aqui. Que eu recortei pra fazer uma linha mais fininha. agora eu vou passar o esmalte rosa em cima disso tudo. Eu passei duas pra ficar mais ou menos a mesma cor que tá as outras unhas. E agora vamos tirar. Eu normalmente uso... Uma pinça para tirar os primeiros, que são os mais difíceis. E aí no final eu tiro com a mão mesmo. Então vamos começar aqui. Tira com o esmalte ainda bem molhado, porque se tu esperar ele secar, depois vai ficar um efeito repuxado meio estranho. Agora é só passar um top coat e esperar ele secar e aí eu vou mostrar aí o resultado final pra vocês. E essa são é os semelhinhos de final de ano. Prata pra renovar as energias e mudar tudo em 2017. E rosa pra espalhar sempre mais amor por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver. Meu Instagram está sempre aqui no box de informação e aparece sempre na tela no final de todos os vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar, mostrar para os amigos, que me ajuda muito na divulgação. Um beijo e até a próxima. Tchau!